Como ficar rico? O que significa isso? Então, assim, ó, existe uma fórmula que é possível para que você fique rico. Mas o que é ficar rico? Lembre-se que cada pessoa tem um padrão de riqueza. Bill Gates talvez ainda se considere pobre, senão né? não estaria fazendo tanta coisa para ganhar mais dinheiro a ele. Elon Musk, mais dinheiro ainda. E assim, essas pessoas ricas que você conhece, elas querem mais ainda. Quantas pessoas entram no poder para ter mais dinheiro, mais poder, quando já passou da necessidade básica deles. Então, para que você possa encontrar a tua riqueza, tem que saber o quanto para você é rico. Às vezes a pessoa é rica morando na praia, numa casinha bem simples, mas curtindo a vida de verdade, pescando, namorando, vivendo lá na tranquilidade. Quantos de nós não tem essa vontade de ter uma, né, um lugar sossegado, um lugar bom para se viver e curtir a vida. isso é a riqueza. Né? E a riqueza também é ter saúde. Porque quantas pessoas você conhece que estão ricas, mas tem lá um problema de estômago, um problema de rim, de fígado? Será que o dinheiro vai resolver esse problema? Entende? Então, assim, ó. primeiro lugar é você decidir o que é riqueza para você. Na verdade, não é decidir. É você ser o que você é. Então, para que você possa atingir os teus níveis de riqueza, você tem que começar a ter uma postura de rico, né? A postura de rico para aquilo que você quer, né? Porque o verdadeiro rico lá, aqueles que ficam ricões de dinheiro, na verdade, são pessoas que se tornam solitárias, são pessoas que perdem as pessoas, são pessoas que magoam as pessoas e vivem em função do dinheiro. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da felicidade por ser rico dentro da sua medida, daquilo que te traz paz de espírito, né? Porque deve ser muito difícil morrer rico. Ah, morrer rico para chegar aonde? Nada, lugar nenhum. Então, para que você possa se tornar uma pessoa mais rica, você tem que cuidar dos teus pensamentos. Quando vier um pensamento de fraqueza, respira fundo e cospe e segue em frente. Vier um, um, um pensamento, uma sensação de de fraqueza, de não consigo, né, de tem que trabalhar muito. Todos esses pensamentos, na verdade, são pensamentos que vão atrapalhar a tua riqueza. E como é que você deve pensar, então? Então, estabeleça um objetivo, tá? estabeleça um objetivo de vida. Né? O meu objetivo primeiro era me tornar uma pessoa respeitável, Eu já consegui. Tá? Hoje tenho, né? tenho respeito para as pessoas que me conhecem, né? Hoje também busco estar né, desenvolvendo a minha parte emocional, né, a parte amorosa, afetiva, e automaticamente virá o dinheiro, virá é uma consequência. Então quando você começa a encontrar a felicidade, aquilo que está na Bíblia, né, aqueles que têm mais ele será acrescentado. É exatamente isso. Então primeiro passo para você atingir a sua riqueza é estabeleça um objetivo, uma coisa que você quer. Ah, seja um carro, uma casa, um amor, seja o que for, estabeleça. Bom, é isso que eu quero. Né? Primeiro, tenha certeza, ou faça várias vezes para você mesmo a mesma pergunta: é o que eu quero? É o que eu quero. Quando você tiver este, este, este objetivo, esse lugar para você ir, quando você estiver lá dormindo e tocar o celular e tiver vontade de, né, o celular, o despertador, tiver vontade de, por mais 10 minutos, diz assim. Se eu apertar isso aqui 10 minutos, vai me ajudar a chegar no meu objetivo? Hoje eu estava atendendo uma pessoa e essa entrevista estava se assim, demorando muito. E eu tenho alguns objetivos hoje, né, de, de fazer uma venda pelo menos. Então, eu digo, na hora eu pensei, digo, isso aqui que eu estou fazendo está me ajudando a atingir o meu objetivo de hoje? Não, estou começando a conversar à toa. Daí desculpa, obrigado e tal, vamos em frente. Entende? Então é... Comece, estabeleça um objetivo e todo momento em que você estiver fazendo algo, observe se isso que você está fazendo, ou que você está sentindo, vai levar você ao seu objetivo. Tá cheio de pessoas que dizem que não tem o tempo, mas está no telefone conversando um monte. Está cheio de gente que não tem o tempo e está lá vendo o celular, né? em vez de estar fazendo algo produtivo que faça ele chegar lá. Então Existe um preço? Existe. O preço é você estar focado naquilo que você quer. Não é necessário ser escravo. né? Mas a todo momento, o que eu estou fazendo vai me levar lá? Se não vai, cai fora. né? Vai fazer outra atividade que te leve lá. Beleza, pessoal? Então, a riqueza é uma construção. Mas, e na verdade, não, não é uma construção do dinheiro em si. É uma construção de você. Quando você se reconstrói, você vai ganhar, vai produzir, vai ter muito mais dinheiro, que não é só dinheiro, mas você vai ter paz e prosperidade elevada de verdade e vai se tornar muito, muito, muito, muito mais feliz. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, né? se inscreva no nosso canal, assista nosso site, Facebook e Instagram. Grande abraço, um beijo no seu coração e comece a ficar rico agora. Tchau!